Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. A questão que fica no ar é a seguinte, até que ponto realmente a venda mudou? As técnicas que a gente utilizava não funcionam mais? Ou será que é tudo a mesma coisa, só acrescentando aí a utilização da tecnologia? Para responder essas perguntas eu trouxe um velho conhecido meu, mentor, ele é palestrante, treinador. Mas tudo que você quiser, ele faz e faz muito bem, porque ele é um estudioso do assunto. Eu estou falando de Daniel Miller, esse eu acredito e assina embaixo. Então fica aqui para você assistir essa entrevista, tenho absoluta certeza que você vai aprender muita coisa legal. Gente, como eu havia prometido, o nosso papo de hoje é com um amigo de longa data, um cara que eu conheço oh, faz muito tempo, que é... Ele é mentor, ele é treinador, ele é... Tudo que você quiser, ele faz e faz muito bem feito, e é por isso que ele foi convidado para estar aqui hoje. Estou falando de Daniel Miller, tudo bom? Cada vez melhor, Márcio. Uma honra, uma alegria estar contigo, cara. O prazer é todo meu, a gente se conhece já há bastante tempo, a gente conversa, mas puxa, eu acho que é a primeira vez que nós estamos fazendo um programa juntos aqui. pelo é menos verdade. Vez, né? É o, verdade. o podcast. E o... hoje a interação se tornou até mais fácil, né? porque às vezes as agendas não coincidem, ele está no evento, eu estou em outro... Agora não. A gente, com todas as facilidades da tecnologia, consegue conversar dentro de um espírito mais programado, mais organizado. Aliás, o que, que mudou nesse ambiente nosso de vendas, Daniel? Então, essa é uma pergunta muito boa, Márcio, porque é, desde que nós estamos vivendo o momento que nós estamos vivendo, é, parece que o mundo mudou. E a pergunta que a gente faz é, e a venda mudou? Alguns que estão aqui nos ouvindo devem, se responder, pô, se mudou, eu não estou mais vendendo o que eu vendia antes, não é mais a mesma venda, então sim, mudou, né? Era 16 de março, quando disseram, não pode mais sair para rua, não pode isso, não pode aquilo, e a partir desse momento, eu que trabalho com treinamento, tu também, e agora? A gente veio para o mundo online, Vender no mundo online é diferente de vender no mundo presencial. Na realidade, agora já são os dois mundos, um só, né? Mas o ponto fundamental é, antes eu fazia uma vitrine, o cara passava e entrava, se eu tinha uma loja. Agora eles não têm mais o mesmo fluxo. Aquelas pessoas não estão passando. Como eu atraio a atenção do cliente? Então, uma das coisas fundamentais agora é a atração. O que, que eu faço para atrair? Por isso que a gente vai para as redes sociais e vê um monte de vídeos... Né, fazendo coisas para chamar a tua atenção. Eu não sei se tu está presente a essa pesquisa, mas no TikTok é um segundo. Se tu olhar um vídeo e o cara em um segundo não achar interessante, ele já rola. Pô, um Eu segundo. Que é. Então antes, Márcio, a gente sentava na frente do comprador e tava ali batia um papo, né? Começava o processo de sintonia ou de de abordagem inicial, cada um tem um tema, né, um nome que se dá isso, mas era um momento de descontração, como é que tu tá, tal. Hoje não. É, um dos clientes que eu tenho é um banco, por exemplo, eu tinha que ir de Novo Hamburgo, na cidade eu moro, até Porto Alegre, são 50 quilômetros, era uma hora de trânsito, chegava lá, era mais meia hora de cadeira, sentava, fazia a reunião, como é que tá, aqui um café, uma água, um chá? Bom, eu levava a manhã inteira pra essa reunião. Tudo bem, o um cliente é importante, vale a pena, vamos lá. Agora a reunião... É, é no Zoom, é no Skype, em qualquer ferramenta aí. E o cara faz em 30 minutos. Então, as coisas mudaram. A venda em si é venda. Mas a gente tem que estar atento que a gente tem que mudar alguns processos. Qual é o problema? Que algumas pessoas, alguns vendedores profissionais se ligaram rápido ou estavam preparados para isso e todo esse momento foi o melhor momento da história para eles de ganhar mais, de fazer mais. Então, se tornou oportunidade. Por outro lado, para outros, que talvez não prestaram atenção ou até demoraram para mudar, isso se tornou crise, então as pessoas diminuíram a venda, mas as pessoas continuam comprando, as pessoas continuam tendo que comprar, a questão é como vender, então uma das coisas é atenção, como chamar atenção, isso é fundamental. São é, talvez a, a moeda mais valiosa que nós temos hoje, né? você vê... Uh... Eu assino aí 500 mil canais de streaming, enfim, aquela, aquela coisa toda. E reclamo que eu não tenho tempo nem para ler os livros que eu compro. Agora, você vê, você vai zapeando, às vezes você passa 300 canais. E na verdade não assistiu nenhum. Você vai vendo na Netflix, deixa eu ver o trailerzinho disso aqui, deixa eu ver aquilo. De repente eu vi 200 trailers e não terminei um filme. Porque o nível de atenção da gente é cada vez menor. Os textos são menores, são menos densos. Você abre um portal, o cara lê uma manchete na, no wall da vida e acha que ele entendeu a notícia. Ele leu a manchete, ele leu a chamada. Todo mundo quer coisa mais curta, mais rápida, etc. Mas e o, o vendedor que não prestar atenção, não conseguir, né? como você está colocando, chamar a atenção para a loja dele, para o produto, para o serviço dele, esse cara está fora do jogo. E, e aqui vem uma, um ponto fundamental que eu vejo, fazendo uma analogia. Imagina a gente vai numa biblioteca, ou melhor, numa livraria, e aí tu vê dois livros. Uma capa me chama mais atenção do que a outra. Da mesma maneira que no YouTube, eu vou ler um vídeo do Márcio, e é cheio de dicas, sacadas, que eu posso colocar em prática. Se ele não tiver uma capa, que é chamada de thumb, que chame tanto a atenção quanto a do, de um outro, que o cara, ele lê o livro do Márcio, vamos supor. Entendeu? Aí ele quer das dicas que ele leu. Bem, eu pergunto para quem está nos ouvindo, você quer ouvir dicas de negociação e vendas com o Márcio Miranda ou com quem leu o livro do Márcio Miranda? Os dois são importantes, às vezes um ponto de vista, mas é óbvio que se eu quero uma missa, eu vou querer com o Papa. Então veja o que acontece. Se a capa do livro não chamar atenção, eu erro. E eu vejo que isso está acontecendo no mercado, por exemplo, de treinamentos. As pessoas estão comprando coisas que não trazem a qualidade necessária porque estão iludidas com a capa. E tem um outro ponto. Eu penso que durante muito tempo, não sei, tu não deve ser dessa época, Márcio, mas da enciclopédia Barça, tu lembra da enciclopédia Nossa, Barça? a enciclopédia Barça, britânica, La Russa, tinha várias. Todo mundo tinha o desejo de ter uma enciclopédia Barça, ou seja, era o Google da época colocado em livros. Uhum. E tu podia comprar vários, né? Comprava é, só uma parte, ou comprava toda, mas era o preço de um carro uma enciclopédia Barça vendedorização do ano, né? Isso, tinha os membros um vend... que saiu do ano e vendedor, e tinha muitos vendedores que viviam só de vender Barça porta a porta. E o cara que é, é vendedor da Barça era um bom vendedor, não era? Opa, e como? E como? Exato. Excelente, era era tradicional, aliás, né? Então, eu, por exemplo, fui um cara que na na minha infância eu olhava a Barça, mas a minha família não me deu condição e não tive Barça. Quando eu fui comprar, já não, não tinha mais atualização, já não fazia mais sentido. Eu fiquei com a vontade da Barça. Tem muita gente com vontade de conhecimento. Aí vem a internet e derrama um sem fim de conhecimento. Só que o uhum. um detalhe, sem ordem. Então o que está acontecendo hoje em dia? Uma obesidade de conhecimento. As pessoas estão consumindo conhecimento que às vezes está enlatado de uma maneira errada mas não vira habilidade, não vira prática, não vira resultado, porque falta o conhecimento e orientação. É como se eu te dou uma receita de bolo, mas eu não sei como preparar. Então, isso é a importância, Marcio, que eu alerto quem não está nos ouvindo e quer um resultado melhor, de buscar pessoas que te deem uma consultoria, que estejam junto com você, para te mostrar o caminho. Né? Então, isso é fundamental, porque senão você vai ter muito de nada, não coloca em prática. Então, hoje... Mudou a venda? Mudou a venda. E você precisa mudar rápido. Falamos de atenção. Além da atenção, como lidar com as redes sociais? Como fazer para que as redes sociais se tornem ferramenta? Como usar o WhatsApp corretamente? Né? Como dar respostas rápidas para o cliente? Né? Antigamente, tu sempre me ensinou. Eu, eu não sei se tu sabe. Uma vez eu fui num treinamento teu e tu ensinou para a gente é, sobre negociação uma dica fantástica, e eu botei ela na hora do almoço. É, era sobre, sempre pergunte, isso é o melhor que você consegue? Uhum. E aí, Eu nunca esqueci, eu aprendi isso contigo. E aí eu cheguei na hora do almoço, era um buffet, nós estávamos em 12 pessoas, no almoço do, do teu curso. E aí eu cheguei para o pessoal e digo, oh, deixa eu negociar, aproveitar, ver se a dica do Márcio funciona. E aí eu cheguei e disse assim, escuta, nós estamos em 12 pessoas aí, né, um, um, é, um espeto corrido e tal. Não era bifeira, espeto corrido. Que preço você faz? Aí ela baixou. Eu nunca tinha pedido desconto num restaurante. Então, para mim, era uma experiência única: eu digo, uau, eles baixam, cara. E aí eu Funciona, disse, isso, né? é melhor, é, isso é o melhor que você consegue? Ela tinha me dado um, um espeto corrido de graça. Ela disse, tá, te dou dois, então. <risos> cara, nós conseguimos dois espeto corrido de graça em 12. Claro que nós já entre nós. Então veja, técnicas que funcionam, técnicas que eu posso colocar em prática porque existe muita gente hoje ensinando sobre como ensinar, mas eu vejo gente despreparada, hoje mesmo estava ouvindo uma pessoa e disse assim, ah, eu dou curso de autoestima, e qual é a tua pergunta? Ah, minha pergunta é, como, o é, que, que eu devo ensinar para que as pessoas tenham mais autoestima? Espera aí, só um pouquinho, você quer dar curso de autoestima e está me perguntando como ensinar autoestima? Minha amiga, vai estudar. <risos> né A resposta do, do, é. da pessoa que ele estava entrevistando, que eu estava ouvindo, não era essa, mas como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Então, hoje, na internet, nós temos que cuidar. Vendas: você precisa captar a atenção do cliente, você precisa saber fazer perguntas, você precisa apresentar boas soluções, você precisa criar desejo de compra, porque venda é emoção, e você precisa aprender a fechar. Cada um desses cinco passos, assim eu pelo menos estruturo, eu na internet. Tenho que mudar um pouco, ou seja, a atenção agora é mais importante, porque ele, a atenção está mais dispersa. Perguntas, eu tenho que ser hábil nas perguntas, porque eu não estou com o um cara frente a frente. Eu não posso fazer muitas perguntas, são algumas perguntas poderosas. Solução é muito importante que esteja ligada ao processo de desejo. Eu tenho que fazer com que o cliente compre esses dias, Márcio, fizemos uma live, a mulher, a meta dela era vender 4 mil reais, era uma artesã. E no mês ela queria. E na live ela vendeu os 4 mil se tu me perguntar qual foi a mágica de vender 4 mil reais numa live, ela vendeu tudo que ela tinha, foi desejo, foi a emoção. A emoção, despertar a emoção no cliente. Então, na venda é fundamental você conseguir despertar a emoção. A venda acontece pela emoção, mas é validada pela razão. Então, hoje na internet as coisas mudaram um pouco. e a olha, gente tem Olha que só, Daniel, um... co como é que a coisa está complicada? Você estava fazendo aí uma analogia da venda presencial versus a venda pela internet hoje. Ah, puxa vida, se eu fosse visitar um cliente em Estância Velha, que aí, do lado de Novo Hamburgo, eu ia chegar, ia brincar com o porteiro, eu ia tentar parar o carro, ah, a gente ia tomar um café, ia perguntar se está frio se está quente, aquele papo todo, até começar a falar de negócios realmente, ia apresentar um, cumprimentar o outro e tal, ia dar uns 15, 20 minutos tranquilo. Nesse warm-up aí, nessa, nessa, vamos dizer, quebra-gelo, criação de rapor, enfim. Hoje, você liga uma câmera no Zoom, está todo mundo sentadinho assim, o cara dá tchau, fala, está me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. E praticamente em dois minutos nós já estamos falando de negócio. Então a, a coisa muda, a, a maneira de você fazer uma apresentação, a maneira de você influenciar, de você criar emoção. Você não pode dar aquele tapinha na mão do cara, aquela brincadeira, dar um tapinha no ombro, você não pode cochichar, você não pode... Não, mudou, você tem uma câmera fria, você tem que olhar para ela, conversar com ela, na verdade tem uma pessoa, um grupo de pessoas do lado de lá, mas você está conversando com uma câmera. Então isso exige treinamento, novas habilidades, exige aí uma mentoria, uma consultoria para você utilizar melhor todas as ferramentas que a tecnologia lhe coloca aí à disposição, não é isso? Exatamente isso. O, o, a pessoa gasta, às vezes, investe, melhor dizendo, um valor num site, sei lá, gasta 10 pila com alguém fazendo um site. E aí ele vem e reclama, pô, meu site não está vendendo. Essa tal loja virtual aí, esse e-commerce que eu criei, não tá vendendo. Peraí, só um pouquinho. Você tem loja física? Tenho. Onde é que fica? Vamos supor, na Oscar Freire. ou oh, você tem um ponto bacana, né? O pessoal circula ali e tal. É, é, tem um ponto bacana. Então, ele tem fluxo físico, né? Eu tinha fluxo físico. Então, ele tinha um bom movimento. Aonde fica a tua loja virtual? Ué, na internet. Aonde? Vamos lá, me dá o endereço da loja, é, www, como é que é o nome, como é o endereço da loja, nem ele não sabe. Então ele não divulgou o endereço, ninguém sabe o endereço, como é que o cara, como é que alguém vai achar a loja virtual? Então em primeiro lugar, você tem uma loja virtual, as pessoas têm que saber que existe essa loja virtual, ela tem que ser divulgada, uhum. ela tem que ser comentada. Outra, qualquer empecilho na loja virtual para o cara ir para o caixa e fechar, é um problema. A Amazon, por exemplo, né, nos checkouts dela, você pode ver, você vai lá, compra um livro, ela te oferece é, a upsell ou cross-sell, por exemplo. Ela diz: pessoas que compraram esse livro também compraram esse. esse. Eu sempre me ferro, Marcos, sempre compro mais é. de um ali porque o cara te oferece. Então, tá e ela muito... tem o one click, né? E ela isso eu... tem o um one click. Você bateu, acabou, caiu. Exatamente, então esse call to action, né, essa chamada para ação, eu, eu, eu lembro assim porque tudo que eu vejo hoje na internet, na realidade, está ancorado em técnicas que nós aprendemos já de muito tempo, fórmula AIDA, né? você vai fazer um anúncio, por exemplo, para captar a atenção do cliente na Facebook, no, no YouTube, no Instagram, é AIDA, atenção, fala de coisas que interessam ao cliente, cria desejo de compra, ação, Call to action, ou seja, clique aqui no botão e saiba mais, clique ali, faça sua inscrição, clique aqui e compre. Mas se eu não tiver um botãozinho bem bolado, uma maneira que o cara rápido, qualquer dúvida que ele tem, ele já sai. Uhum, então uhum. hoje nós temos que estar muito atento ao processo de vendas. Agora, assim como parece desafiador, é uma oportunidade. Eu realmente vejo esse novo momento como um mar mexido. Então, o um bom marinheiro que está preparado vai em mar mexido, em mar calmo, sabe? ele navega, tem? Aí vem a questão emocional, né? A gente vê as pessoas com a emoção à flor da pele, muito medo. Tem que né? comprar um submarino, Daniel, que daí já vai por baixo, <risos> pô. Boa, excelente, excelente. Vai de submarino aí, ó. Boa analogia. Mas o fato é que vai acalmar, no momento vai acalmar, mas só que quando acalmar, o marinheiro que já foi na frente de navio submarino já está na frente. Eu vejo muitas pessoas hoje no mercado digital que realmente fizeram fortunas, Márcio. Tá? Por quê? Porque uhum. pegaram o um melhor momento. E essas são as oportunidades, nós temos que estar atentos. Mas sempre será sobre negociar e vender. As máximas, você, ah, vou numa negociação? Vou. precisar planejar. Eu, por exemplo, nunca planejava. Aí um dia tu me mostrou uma folha de papel lá, que eu digo, não, mas isso aqui eu consigo planejar. Porque eu sempre achava que tinha que planejar muita coisa, né? Aí, pá, pá, pá. desde então, eu nunca mais vou para uma negociação sem fazer um planejamento antes. Gente, é um papel de pão ali, eu faço na hora. Né? E aí eu me planejo e vou. Então, eu sei o que eu tenho e o que o outro tem. né? Então, você vai fazendo. Isso não mudou. Isso continua sendo uma regra necessária na negociação. Mas negociar pelo Zoom, por exemplo, ou por qualquer ferramenta que for usada de internet, é diferente. Porque tu mesmo me ensinou... Quando tu estiver sentado na frente do outro, dá uma olhada como é que ele olha, se ele pisca, se ele isso, se ele aquilo. A câmera, ela nem sempre me dá isso com clareza. Mesmo assim é possível, tá? Mas eu tenho uma, uma outra leitura, né? Então, ô, tem você veja, a gente observava no escritório da pessoa, por exemplo, se ele tinha um quadro, se ele tinha um porta-retrato, se ele tinha alguma coisa, a gente estava aquela, aquela geral 360 no, no escritório dele. Isso. Bom, hoje nós temos duas possibilidades. Se a pessoa não usa um fundo virtual, por exemplo, eu estou usando um fundo cinza neutro atrás. Então ninguém tem nenhuma informação adicional quando eu faço uma reunião. Isso é proposital. Eu poderia colocar, por exemplo, um, um chroma aqui e, e fazer um, um fundo onde eu passasse uma determinada imagem, sensação, etc. Ou eu poderia tirar tudo e deixar como é o escritório mesmo. Gente, será que você que está negociando, você que está nos ouvindo, que está assistindo o nosso bate-papo aqui, super legal, descontraído com o Daniel Miller, você usa alguma técnica diferente para você captar a informação, você vai preparado, uh, por exemplo, eu não entendo como alguém vai para uma reunião business to business sem passar pelo LinkedIn antes e pegar informações daquele cliente. Quer dizer, a preparação, o planejamento, a argumentação, a negociação, a influência, a persuasão, nada disso mudou. Você tem um formato um pouco diferente, você tem que fazer as adequações. Agora, tem gente que está perdida, não está fazendo adequação, não sabe usar a tecnologia, não consegue, não está vendo esse mar uh, movimentado que você... Na verdade, está vendo um mar morto. É isso que o cara está vendo. E, gente, eu acho que não volta à situação anterior. No máximo, nós vamos ter aí um sistema híbrido. Com, com muitas uh, negociações e reuniões sendo feitas pela, pela internet e algumas presenciais, o que é normal. Agora, esperar que a coisa volte como era antigamente, e antigamente para nós agora é dois anos, dois é. anos atrás, era é. antigamente, né? Então, isso aí, você ficar esperando e achando que seu mercado é diferente, eu vejo isso. Meu segmento, Márcio, ainda não adotou isso. Aqui a coisa é diferente. Nada é diferente, cara. Todo mundo está comprando por delivery, todo mundo está no e-commerce, todo mundo entra nos portais, você vê o que está acontecendo aí com revista, com jornal, enfim. Só você acha que vai ser diferente no seu segmento, no seu território. Acorda, não é isso? É, e, e, e assim, Márcio, eu tenho uma ciência nova, não uma, várias, porque, na realidade, não, eu não vejo como novo. Eu vejo que tem uma cara diferente, vou te dar um exemplo, em 1920 e poucos, você comprava um jornal e vinha meia página de um cara falando de um curso por correspondência, então você lia aquela carta, era uma carta, e no final tinha um cupom que você preenchia com seus dados, colocava num envelope e mandava 200 dólares, nos Estados Unidos isso era muito comum, e comprava um curso por correspondência, ora... Que carta boa essa que faz o cara botar 200 dólares num envelope? Isso era uma carta persuasiva. Isso é o que a gente chama em vendas de script. Né? O script do que está sendo feito, tem alguns outros nomes. Mas isso originalmente se chamava de copy, copywriting, né? a habilidade de você fazer a escrita persuasiva. Pois bem, com a internet isso voltou. Né? A habilidade de você escrever um texto com persuasão. De maneira que a pessoa leia e diga, uau, eu quero. E aí vem toda a história dos gatilhos mentais. Né? Eu, eu tive. É, passei três meses é, estudando nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de ir a Harvard. E eu te comentei, o né? É te... Bom. O cara, quando é bom, é, é assim, você <risos> tá entendendo? Eu, uh, o cara foi a Harvard. Eu estou fazendo um curso por correspondência, daqueles gratuitos. O cara pega e vai. Três meses para Harvard, só para sentir o clima ali, sabe? É, em Cambridge. Então, bah, eu mas eu, eu fui lá ver o William Uri, porque eu sou um apaixonado por negociação. E tá, beleza, a gente tem que respeitar, afinal de contas ele tem um livro que é icônico e tal, mas, Márcio, tu tinha que estar tá dando aula lá, cara. Desculpa, o cara é muito devagar, cara. Eu prefiro as tuas piadas, eu prefiro a tua descontração. Então, o que, que eu quero te dizer com isso? Que sempre, ou seja, as coisas mudam, mas só muda o nome. A técnica que está sendo apresentada, por exemplo, do triângulo lá e tal, né? ou seja, preço, é, tempo e informação. Né? Eu, uma vez me ensinou, Dani, importante você estar tá sempre atento à informação. Talvez eu nunca tenha te contado isso, mas um dia eu estava... Vend... Na época, quando eu fiz os primeiros treinamentos contigo, eu era vendedor de cabinas. Eu vendia cabina de trator, eu não trabalhava com treinamentos na época. Uhum. E aí eu fui na massa. E... É, aqui na, em Canoas fui fazer uma visita e tinha uma, uma, um negócio para fechar que era para nós era vida ou morte assim. o diretor disse, cara, vai lá e fecha na vontade que Deus, porque não vai tu né isso é tão importante, mas enfim eu era um garoto, não, né, jovem sei lá, 20 e poucos anos, cheguei lá o cara disse, se não baixar 35 40% aqui, tu tá fora véio. tu tá fora, aí meu Deus do céu, e aí eu fui já era quase 11 e meia, fui correndo pra portaria, porque lá tinha um telefone é, público, né, não tinha celular na época e aí eu liguei pra fábrica e disse, não, o diretor já saiu para almoçar eu Digo, pô cara, se é tão importante, ele saiu para almoçar bom, de tarde, então eu ligo para ele, isso foi almoçar no refeitório da fábrica e aí chega o pessoal lá do almoxerifado, que já me conhecia e tal, e aí, alemão, te deu bem hein? vai fechar um pedidão 45 cabina lá a usina da barra, aí eu disse, não ainda não tá fechado, como não, cara a tua cabina é a única que passa pelo pontilhão? Eu digo, peraí, peraí, peraí, vem cá, vem cá, senta aqui. O <risos> que que é? Não, é que tem um pontilhão no cinema da barra e a única cabina que tem a dimensão certa é de vocês. Você tá falando sério? Tô. Caraca, não sabia disso, tá, fica frio. Aí de tarde eu fui grandão na reunião, né? Comprador de novo, às três horas tinha marcado ali, então hoje eu já trago a resposta. Eu digo, olha, vi tudo e tal, mas infelizmente... Ou seja, o meu poder aumentou quando eu sabia que eu era a única opção. Eu sempre lembro do, do triângulo, né? Tempo, informação e poder. Aí eu cheguei ali, né? E ele disse, bom, cara, mas alguma facilidade tem que ter, porque não é possível. Pelo menos tu me faz isso aí em tantas vezes e tal. Não, isso eu consigo e tal. Até porque eu tinha uma margem pequena, mas eu tinha 10%, 5%, eu me lembro agora. E aí eu fechei o pedido. Cara, é tão bom quando você fecha esses pedidos, né? É uma sensação de vitória e tal. Isso acho que não mudou. Ou seja... A relação, o trabalho de compra e venda, mas hoje esses é né, De negociação, isso não mudou. Não. A pressão que você sofre não mudou. Mudou o meio. Você sofria a pressão presencial, depois você sofria a pressão pelo telefone, hoje você sofre a pressão pelo Zoom, uh, por um WhatsApp, por um e-mail. Mas, gente. Tudo isso que nós estamos falando, inclusive, já existia há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Já tinha Skype, já tinha forma de você se comunicar com o cliente mais rápido. É que ninguém adotava. Não, é. A gente usa expressões hoje do tipo, ah, eu vou trazer pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo não sei o que, a, a, a comida, o lanche, ou até uma refeição mais, mais elaborada. Só que serviço de delivery estou falando pelo menos da experiência em São Paulo, ela já existe, olha, há muitos e muitos anos, ela, ela deu um boom, ela, ela cresceu, ela explodiu no tamanho, você só vê motos hoje andando com, com comida pela, pela cidade. Mas as ferramentas estão aí, e tinha gente que já utilizava isso muito bem, inclusive, lá atrás, tinha uma resistência uh, por parte do cliente, eu já fiz viagens de três, quatro horas para o cliente me dar um briefing de 15 minutos, eu pego o avião e voltar. E ele pagando um dia inteiro de consultoria. Quer dizer, é um negócio meio, meio maluco. Mas hoje não, o cliente Tem certas é um né? é vendas, né, Márcio, que não vão mudar. Por exemplo, eu trabalho muito com fábricas de calçado e tal, aqui na região tem muitas. Então, o representante de calçado, ele ainda vai ter o roteiro dele. Isso uhum. eu não vejo mudando. O que pode mudar, e a gente tem. Igrejinha, sapiranga, cachorinha. <risos> Isso. Ali em Parobé, enfim, tem, tem o pessoal, tem várias fábricas. Então, todas essas fábricas, né? Que, que, que fa... O representante vai lá. O que tem acontecido são um showroom. Então, eu faço um showroom e convido, né? Só que agora, como eles não podem vir, eles transmitem um showroom. Né? Ou seja, a, a, se faz uma transmissão de um desfile Às vezes a própria fábrica faz Ainda não está bem claro Então isso ainda está se acomodando Mas de maneira geral é, A venda ela é a mesma Com as suas nuances E um detalhe, Márcio Aqui vai um, uma, chac, uma sacudida Para quem nos ouve Cuidado, porque algumas pessoas Por causa do que nós vivemos é, Se acomodaram seja, não, Vamos esperar passar então a pessoa está numa frequência de, de energia ou de trabalho que é aquém. Pegando a analogia da água, a água ferve a 100 graus. A água não ferve a 95, 90, é a 100. E o que está acontecendo é que lojas, empresários, empreendedores, às vezes eles estão com energia, mesmo o dono, porque está desmotivado, porque teve um problema, porque o dinheiro não está entrando como entrava, o faturamento caiu. Isso está fazendo com que o emocional dele esteja um pouco aquém. Então ele não está dando o seu melhor. O que precisaria é de um momento de injeção, entendeu? Ou seja, uma consultoria que te dá aquela, não, vamos lá, papá. Seja, aquela mexida para que você ferva, porque você realmente chega aos 100 graus. Porque a grande maioria dos, dos empresários, eu vejo que ainda parece que estão esperando a pandemia passar, ou o momento passar, sendo que na realidade a gente não sabe quando vai passar, ou não vai passar, vai passar. Então por que não pegar o cenário que eu tenho hoje e tirar o melhor dele? E vai passar, né? Ou se vai vir uma coisa diferente. Eu mesmo tem hora que eu estou otimista, eu falo isso aí está terminando. De repente você pega uma notícia, não parece estar tá vindo uma terceira onda, uma quarta onda. Cada hora é uma coisa diferente. E eu tenho feito consultorias, por exemplo, para empresas que estavam indo muito bem, estavam crescendo, estavam num segmento bastante favorável, mas de repente seus representantes não estavam no mesmo pique. Ah, é, como você colocou, faltava alguns graus só para a água começar a ferver. E estava faltando esse input para conseguir elevar a temperatura um pouquinho, ferver e, puxa, virar vapor e o negócio largar o pau. Então, se você que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui hoje, puxa vida, será que a sua empresa está no nível ideal? Seus representantes, seus vendedores, a empresa como um todo está antenada, ligada... Nesse novo momento que deixou de ser novo, nesse momento que é de agora em diante, que nós vamos estar vivendo com todas as modificações na sociedade, no consumo, na forma de comprar, de como as empresas estão atuando. Tem empresas que diminuíram drasticamente o espaço físico dos seus escritórios, as grandes avenidas aqui em São Paulo, metade do escritório vazio, o pessoal trabalhando em home office para sempre, ou seja, a partir de agora... E aí, como é que a gente vende quando você não pode visitar fisicamente o cliente? Eu acho que essa é a pegada, esse é o momento. Mas se você está querendo mais informações, se você quer acessar todo esse, esse repertório fantástico que tem o Daniel, puxa vida, uma das maneiras é segui-lo no Instagram. Vamos lá, qual é que é o seu Instagram, Daniel? Arroba Daniel Miller Oficial, o Miller é m u l l r Daniel Miller Oficial, tudo junto, Daniel Miller Oficial. Eu, eu vou repetir para você que está nos ouvindo agora, pode estar dirigindo, pode estar na academia, é arroba, é, como todo o Instagram, é arroba -l -l -l -l Daniel Muller, M-U-L-L, dois L's, E-R, Daniel Muller, a pronúncia é Miller, mas para que você não tenha dificuldade em localizá-lo. Daniel Muller, com dois L's, e você vai ter... Você tem live, você tem informação, você tem post, você tem como falar diretamente com ele, discutir uma mentoria, uma consultoria, enfim, melhorar o seu negócio, melhorar você pessoalmente para poder competir e ganhar. Nesse novo momento, nesse novo mar que nós temos agora aí da economia. Márcio, eu queria, eu, queria eu queria te dizer pedir uma que coisa. É, é muito bacana, viu? Eu já assisto as suas lives, uh, o horário é para quem trabalha, porque quem trabalha tem que assistir cedo. Você entra que horas? Sete horas e um minuto. Sete e um. Sete horas e um minuto. Vê se é mole. Eu lembro de uma coisa, aqui em São Paulo a rádio Jovem Pan, ela tinha um noticiário que entrava de manhã, e meu pai colocava, pra, o rádio bem alto que era, vambora, vambora, tá na hora, tá na hora, são seis e pouco. Eu falo puta, não acredito, eu vou quebrar a rádio, eu vou destruir essa Jovem Pan. <risos> e hoje eu faço comentários pra Jovem Pan, pra você ver como é que a coisa muda. Ó, é, tá na Bíblia, diz assim, ó, quando alguém acorda, um amigo de manhã, bem cedo, com um grito de bom dia... Seu cumprimento soa como uma maldição. Provérbios 27, que hoje é 27, versículo, sei lá, não tenho aqui, não consigo ver. <risos> Mas, Marcio, deixa eu te falar uma coisa. Tem um dos caras mais sensacionais que eu conheci até hoje. Eu sou um cara que estudo Isso. há muito tempo, irmão. Sério, eu, eu faço muito treinamento. Eu treino no Brasil e no exterior, fiz treinamento com Tony Robbins, enfim. É, se alguém me perguntasse, Dani, quem são os três maiores treinadores que tu já teve na tua vida? Você, Márcio, estaria entre os três. Porque tu é um cara genial, tu é um cara que traz a teoria e com uma habilidade incrível coloca um tempero divertido. Porque o que é pedagogia? Pedagogia é treinar crianças, mas o que é andragogia? Treinar adultos. Eu nem sei se tu fez formação de andragogia, mas tu faz isso com maestria. Porque tu treina há muito tempo, eu já fiz vários treinamentos contigo, e sempre saio enriquecido os teus programas. Mas quando eu digo enriquecido significa conhecimento, que eu vou lá, coloco em prática e gero habilidade. Um dos poucos, uma das poucas dicas que tu me deu e não colei, coloquei em prática, eu perdi um tempão. Tu dizia, Dani, seja imediatista nas tuas respostas. cliente pediu uma proposta, pede entrega na hora. E eu nunca fazia isso. Até que um dia, 2016, eu ligo para os Estados Unidos, ligo não, entrei no site do Tony, procurei lá os material dele, e aí me inscrevi para receber informações. Eram quatro da tarde, fui no banheiro, Voltei, era uma sexta-feira à tarde, quatro horas. Quando eu voltei, meu celular estava vibrando. Eu olhei, era uma ligação dos Estados Unidos. Eu atendi, achei que era minha prima, não liguei as coisas, e eles disseram: é Daniel Miller? Sim. Aqui é de Tony Robinson, que eu digo: Caraca, vocês ligaram agora? Eu digo, vocês são rápidos, o cara me deu uma gozada, eu digo, é assim somos. Eu digo, não, mas só um pouquinho, acabei de preencher, por que, que você não me ligou na segunda? E ele disse, porque você está pensando em Tony Robbins agora. E aí eu disse, cara, o Márcio já tinha me dito isso. Quando o cliente te manda um WhatsApp, ele está pensando em ti naquela hora. Então é na hora que tu tem que responder. E a gente tem o vício, né, a maioria das pessoas do que, Ah, depois eu vejo. Depois eu vejo, já esfriou. E às vezes o cara já teve um problema, já não quer mais. Então é ali na hora. eu digo, cara, o Márcio tinha... Então, Márcio, tu está sempre muito presente. Como um grande mentor para mim, como um grande professor como um cara que transformou não só a minha vida, mas a vida de milhares de brasileiros, empreendedores, empresários, profissionais, e realmente eu quero te dar é, meu agradecimento por tudo que tu fez por mim, cara, e tu sabe que tu mora no meu coração, mesmo sendo palmeirense. <risos> Olha, depois dessa eu fiquei até arrepiado, ó, mas a, a verdade é que nós estamos vivendo essa era dentro desse comentário que você fez, primeiro obrigado pelos comentários, mas uh, todo mundo quer a resposta imediata, você mandava um telex, que talvez tem gente que nem sabe o que era isso, mandava, recebia no dia seguinte estava no lucro. Você mandava um fax, se recebesse... Eu, eu tinha uma norma dentro da empresa, qualquer fax tem que ser respondido no máximo em duas horas. Quando assim eu era super avançado, era imediato, duas horas. Hoje o cara manda um WhatsApp, ele mesmo acabou de escrever, já põe muita interrogação com que diz não vai responder. É, esse é o nível de resposta que você tem que ter. E para isso, nada melhor do que estudar, aprofundar, ter é, mentores interessantes, conhecer pessoas que possam lhe transmitir informações práticas para que você consiga concorrer, vencer e ganhar dinheiro nesse mercado maluco que nós estamos vivendo, mas que é cheio de oportunidades. Gente, eu queria aqui agradecer Daniel Miller pelo seu tempo, pelas suas dicas e com certeza a gente volta a conversar num novo programa, fazendo uma nova entrevista. Muito obrigado a você, Daniel. Obrigado, Márcio. Foi uma honra, um privilégio. Tamo junto, tá? Como você viu nessa entrevista, nesse bate-papo com Daniel Miller, a profissão de vendas ela mudou, mas ao mesmo tempo ela permanece como era. As técnicas, as ideias, a maneira talvez de entregar. Essa informação para o cliente, ela modificou com a tecnologia, mas no fundo nós temos um sistema híbrido, onde o presencial continua, mas a tecnologia o virtual o remoto está ocupando um espaço cada vez mais importante. Se você quer se desenvolver em vendas, em negociação, em transformação digital, eu sugiro que você visite o nosso site. O endereço do site é www ponto marciomiranda.com.br. Ali você vai encontrar os meus livros, consultoria, mentoria, cursos online gravados, cursos online ao vivo. Tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. É marciomiranda.com.br. Eu vejo você lá. Muito obrigado pela audiência, por nos acompanhar, por nos seguir e até o nosso próximo programa.